Fala aí pessoal do YouTube, belezinha? Vocês aí que de vez em quando fica desesperado atrás de um tutorial, né? Tudo bem com vocês? E pra você também aí que é do nosso canal, obrigado pela, pela, por sua inscrição, né? E você que não é assinante ainda, não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, dá aquele like bacana, valeu! Pessoal, é o seguinte, assim como tá no título aí, hoje eu vou estar tá fazendo aqui um, um tutorial rapidinho, sem muita demora... E como você pode melhorar o foco daquele vídeo que você fez e que não ficou legal, tá? Você filmou lá aquele, aquelas imagens bacanas lá que você fez com o seu celular ou com sua câmera, né? Aquela, aquela super profissional, né? E não ficou legal o foco, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Esse tutorial é para você como focar com o Sony Vegas. Você que tem um Vegas instalado na sua casa aí e não sabe, ainda não tem assim aquela manha de como usar completamente o... Software, né? então nós vamos dar essa dica para você, tá, tá bom? Primeiro que você tem que fazer, arrastando o vídeo aqui pra timeline, você vem aqui na nessa janelinha aqui, ó. Você vai clicar nela, tá? É, clica nele, abre, vem aqui, ó, em foca Sony, tá vendo aqui? Em Sony, clica, eu vou arrastar aqui pra vocês verem como é que vai modificar. No momento em que você aceita, aqui ele já vai dar uma melhorada. Observe lá, pronto, ele melhorou porém ele está no meio ainda, você pode voltar ao normal que era antes, tá vendo aqui, fazendo esse movimento aqui, zerando ele aqui, o, a qualidade, ou você pode deixar no meio, que foi quando você aceitou lá para fazer a, o enfocamento, e você pode melhorar, tá, à medida que você vai, você vai aumentando a numeração aqui, ele vai melhorando o foco, Porém, tem que tomar cuidado porque quando, quanto mais você foca, mais a qualidade vai caindo da imagem, do, do vídeo, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui, vou botar ele e focar ele totalmente e você vai ver como é que o vídeo vai ficar uma porcaria, ó. Viu? Infocou, porém, perdeu a qualidade. Então, quando você clica nele, vou repetir aqui: você clicou aqui, em focar Sony, quando você aceita, já dá uma, já melhorou. Normalmente eu deixo do jeito que está aí. Tá? Não, não boto mais não porém se você quiser melhorar mais um pouquinho você pode ir mas como eu estou falando não vai muito não porque vai cair a qualidade do seu vídeo belezinha simples rápido fechou aqui já está focado. é só tu redenizar o vídeo belezinha então é isso aí pessoal se você gostou se foi útil pra você dá aquele joinha lá embaixo gostando do canal se inscreve Mim de deus agradece ok um abração fica com deus e até